E aí, pessoal, beleza? Bom, meu nome é Adriel DNG, né, conhecido aí na Twitch, no Instagram, como Adriel DNG. E é o seguinte, a gente começou aqui, esse é o segundo vídeo da série de Como Configurar o OBS de Forma Simples, Fácil e Funcional. Acho que esse que vai ser o título dos vídeos. Configurando o OBS de Forma Simples, Fácil e Funcional. É o seguinte, galera, o primeiro vídeo né, relacionado ao OBS... Eu ensinei algumas coisas bem valiosas para vocês. A gente fez o download lá no Stream Elements, a gente configurou o OBS e nós criamos algumas cenas. Então hoje a gente vai trabalhar em cima dessas cenas. Por quê? Porque a parte de configuração estrutural do OBS já está feita. Então a gente não vai ter problema nenhum. Então agora a gente já está habilitado a trabalhar com as cenas. O que é as cenas? São aquelas cenas de início, descanso, jogo, final e por aí vai. Então, antes de mais nada, inscrevam-se no canal, me ajudem, se inscrevam no canal, esse vídeo eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Curtam o vídeo, porque o vídeo ele vai... Quando você curte o vídeo, além dele te ajudar, o YouTube ele reconhece que as pessoas estão gostando, ele recomenda esse vídeo para outras pessoas. E quando você interage comentando também algo no vídeo, então comente também aqui embaixo. Então, o YouTube também recomenda esse vídeo. Por quê? Porque está tendo comentários, está tendo perguntas. Eu estou respondendo, então o YouTube ele vai direcionar o nosso vídeo para outras pessoas também. Então, me ajudem. Eu estou ajudando vocês com o coração mais aberto possível. E é isso aí, galera. Me ajudem aí que eu ajudo vocês também. Beleza? Então, vamos lá. Roda a vinheta. Então, galera. Seguinte. Se você está aqui, é, chegou nessa parte do vídeo, então a gente já sabe que você já configuraram bitrate, configuraram a qualidade, a qualidade no geral, né, da sua da sua live já está configurada. Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora? Vocês lembram, né, da lá no início que a gente criou é, as cenas de start, que é o início da live, o descanso, que é a tela de conversa, a gente criou também a tela de jogo, que é a tela de gameplay, e a tela de fim. Então é uma live que ela tem quatro cenas, né? Então, são quatro cenas que vão compor toda a sua stream. Então, aqui, agora, nesse ponto, é o ponto onde a gente começa a preencher essas cenas com fontes de imagem. Então vamos lá. Aqui, ó, não sei se vocês já conhecem, mas é um site bem conhecido, inclusive, que é o Canva. E esse site, o bacana dele é que ele é totalmente gratuito. Na verdade, totalmente não. Mas tem muita coisa nesse site que é gratuita e a gente consegue utilizar aí sem problema nenhum para fazer aí as nossas é, overlays, que são as fontes de imagem que a gente vai é, iniciar aqui, beleza? Então vamos lá, gente. Aqui você vai fazer um login, né? um login normal mesmo. Vai aparecer essa tela aqui você vai selecionar qualquer coisa aqui ó, só pra sair disso daqui mesmo, porque ninguém merece ficar esse troço aqui, certo? Aí ele vai abrir uma coisinha qualquer aqui ó, aí você vem aqui, né, traz aqui pra cá assim ó, nessa setinha que eu cliquei ali em cima, aí você vem em criar um design, eu criei uma conta nova aqui só pra mostrar pra vocês, então já valoriza clicando no gostei aí, hein? olha lá hein. Vamos fazer assim, o site eu vou deixar na descrição também, o Canva. Beleza, vou dar, deixar na descrição do vídeo também. Então aqui a gente vai colocar o tamanho personalizado, então largura 1920 por 1080. Tá. Sem segredo, gente, sem segredo, ó, 1920 por 1080, tá bom? Então criar um design 1980 por 1920 por por 1080, que é o Full HD, e criar um novo design. Então aqui, ó, a gente vai criar um design para nossa tela de início, que é o start. Start da Live, tá? Do, ou seja, o tá? Start. Aqui ele já tem alguns templates. Se você colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Start. Deixa eu ver. Twitch é. Overlay. Vamos ver. Ó, você vê que tem bastante aqui, ó. A gente pode selecionar Game, talvez. Mas vamos ver, ó. Vamos, vamos escolher um aqui a gente vai fazer algumas modificações. Eu vou escolher um, sempre que vocês verem os overlays que estão, ah, no caso os templates, né, que tem tipo uma coroinha aqui em cima, significa que é, são pagas, então nem compensa comprar não, tá? Isso daqui é uma ferramenta gratuita, gente. Ah, tem gente que vai preferir outro site, o site do Zezinho, o site do Pedrinho, o site do Joãozinho. Não, gente, não, isso aqui... É pra pessoa que não tem grana mesmo, tá? É uma pessoa que não tem grana, a pessoa quer começar nas lives. Eu já fiz muita template aqui, muita... Já trabalhei muito com o Canva. Trabalho até hoje, se for preciso. É um baita de um site bacana. Bom, enfim, escolhi uma aqui, ó. Então, galera, aqui, ó... Quando tem o... Quando tem... Quando é pago, né? Então ele vai aparecer para retirar a marca d'água. O que não é interessante. Aqui a gente tá tentando fazer o máximo para que vocês tenham como fazer... Uma template, né? Uma fonte, né? É, sem você precisar investir muito. Olha que legal, ó. Quando é grátis, você tem a informação aqui, ó. Grátis. Beleza? Grátis. O que não é grátis, ele vai mostrar aqui. Quer dizer, ele não mostra nada, nenhum tipo de informação que é grátis. Tá vendo? Grátis. Ó, não é grátis esse. Grátis. Não é grátis esse. Ou seja, o site também não quer perder, né? Os mais da hora, os caras colocam como. Lado, né? Vamos colocar esse aqui. ó. Esse aqui é legal. Olha ó. Ó, que bacana. Deixa eu tirar minha câmera daqui para vocês verem melhor. Ó. Olha que legal que fica. Entendeu? Aí você pode colocar. Eu vou fazer como se fosse para mim. tá? É, vamos pensar que esse canal aqui é um canal voltado para o universo. Não vamos falar de game. Vamos falar de universo. O cara ele é... quer fazer um canal sobre... Universo, sei lá Aí coloca, é João João Interplanetário Mano, que nome lixo De canal, não, pera aí pera. Space Adventures aí. Ó, ficou legal, melhorou, ó, você já vê que aqui o fundo da imagem também é tipo o um universo também. Status, o que é esse status? Não é nada. Você pode alterar. Dá dois cliques aqui e altera tudo. Coloca. Espaço e seus mistérios. Que é como se fosse um subtítulo pro seu canal. Normalmente quando você cria um canal, Vai, o pessoal tá muito acostumado a criar canal de games, né? Eu crio um canal de games. É, normalmente o pessoal faz o quê? Cria o canal de games e coloca lá. É, Adriel, DNG, gameplay, tutoriais e live streams. Por aí vai, entendeu? Não, tá aqui. É o espaço e seus mistérios. Ó, que ficou legal, ó. Não ficou feio. Aqui a gente consegue mudar as cores, ó. A verde aqui, ó. A gente consegue colocar ó, as cores. Vamos colocar um azul. Ó lá, beleza. Aqui a gente também consegue fazer, ó. Se você usar um pouquinho mais da inteligência que Deus te deu, ó, você consegue fazer também o seguinte, ó, vou aqui desagrupar, dá um CTRL-C e um CTRL-V, não, minto, ó, peraí, a gente faz o seguinte, ó, seleciona aqui, coloca a letra, vai, eu vou fazer um negócio aqui, tá? Eu depois vocês veem o que vocês querem fazer, eu só quero mostrar pra vocês que o Canva dá pra fazer muita coisa nele. Ó, espaço, Adventures, efeitos, tá vendo, ó, lá em cima, ó, efeitos, ó. A gente pode colocar um desalinhado, ó. a diferença que já dá, ó. pode vir aqui ó. coloca um... vai dar tipo um efeito de profundidade, tá Olha né? lá. É. Meu, dá pra vocês fazerem muita coisa. Beleza, aí aqui ó você passa seus mitérios. claro, combinou muito essas cores aqui, né? Não é, não é a intenção combinar, né? vamos lá, coloca aqui um azul, colocar negrito. Aqui, ó. dá um Ctrl C Ctrl V ele vai fazer isso aqui aí a outra a outra layer né você vai colocar assim Vou fazer isso aqui e vai ó fazer assim ó ó entendeu? ficou um negócio simples mas para quem tá lascado na vida não tem para gastar tá ótimo entendeu beleza fez isso aqui salva opa pera aí vamos colocar aqui agora opa Ai, meu deus do céu Aí, agora e, e aqui. E aqui. A gente agrupa. Né? Clica com o botão direito e coloca agrupar. aqui quê? Porque se a gente mexer, a gente mexe os dois juntos, tá vendo? Só aquele que ficou, aquele lá fora. Lá aqui. Opa! Aí. Vou encaixar, não? Aí, encaixou. Aí, beleza. Então, a gente agrupa também isso aqui, ó. pera aí, deixa eu colocar desagrupar, e a gente seleciona tudo, ó. esse, esse, e esse, selecionou tudo, coloca agrupar, e aí vai agrupar tudo, tá vendo? Adriel, quero mudar a fonte, e, ó, tem um monte de fonte aí, ó. pode escolher a fonte que você quiser, fonte de computador, de notebook, de carro, tá beleza então você consegue editar tudo certo Só que a gente tem que colocar que é como é a cena de starting na né? starting string starting string não sei nem que o cara vai fazer no universo vai colocar um starting string mas tudo bem a gente vem aqui ó coloca texto no texto a gente coloca isso aqui ó uh, a string irá começar começará em breve muito grande, né? Então a gente vem aqui, ó, começará a stream e começará em breve. Ficou muito grande, beleza. Mas assim já dá pra salvar mais, tá vendo? Coloca aqui assim, ó. Ele dá até tipo meio que um alinhamento, tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó lá. Beleza. Tá. Adriano, quero colocar também aqui, ó, ícones de rede social. Gente, ó, você vem aqui, ó, elementos. Ó que negócio da hora, Facinho, fácil mamão. Você coloca aqui, ó, Instagram. Insta. E vai aparecer aqui, ó, um monte de ícone do Instagram. Coloca aqui. Claro, ah, você não vai deixar desse tamanho, né? Você também é uma babaca. Né? Facebook, ó. Facebook aqui, ó. Quero colocar também o, sei lá, Twitter. Mano, tem tudo, ó. Twitter. Ah, Twitter. Tem tudo. Tudo que você imaginar, ó. De todas as formas. Claro que algumas formas são pagas, tá vendo? Mas as grátis também dá de boa pra vocês usar ah, Twitter. Quero colocar Twitch. Ah, Twitch. Pode colocar Twitch também, ó. Tudo grátis. Esse Canva aqui, ele é uma mãe, mano. Ele é uma mãe, tá Aí, ó, pra não ficar um ícone maior que o outro, você clica aí em um, segura shift, clica no outro, clica no outro e clica no outro. Aí você vem aqui, ó, aqui nessa setinha aqui, ó, e diminui tudo por igual, ó. Certo? Beleza. Se as suas redes sociais for todo o mesmo nome, você coloca aqui uma barra bem grande e o seu nome do lado. Se não, você pode colocar assim, ó. Vai alinhando. É aqui. Ó, a linha, você vê que ele dá o espaço. Aí você coloca aqui, ó, clica lá no texto de novo. Aí você vem aqui, ó, subtítulo, né? Coloca assim: Adrieldng.oficial. Que é o Instagram, né? Se você não seguiu ainda, eu vou te dar um soco na orelha se você não seguir agora. Diminui aqui. Manda pra cá. Aí vai. Ah, mas eu não quero ficar escrevendo toda hora. Meu, vem aqui. Copia, cola. Copia, cola. E cola de novo. Beleza. Aí você vem aqui e vem, vem alinhando. Meu, serviço de preguiçoso mesmo. E ó, ele te mostra até quando tá enquadrado alinhadinho. olha lá. Alinhado. Ó lá, alinhado. É. Beleza, gente. Ó, mais fácil que isso, mano. Ô, pelo amor de Deus, né? Vocês não vão querer um negócio mais fácil que isso, por favor, gente. Ah, então, ó, baixar. Beleza. Então a nossa tela de início já tá feita, certo? Tá. Aí a gente agora vai lá no OBS. A gente vai lá no OBS e vamos colocar essa tela de início, tá? Ó, beleza. Apareceu essa telinha, é normal aparecer essa tela. longe concluído. Fecha a tela. Fechou a tela, a gente vem aqui, ó, no OBS, aí a gente vem no OBS, tá? Aqui na nossa telinha do OBS normal. Vocês lembram aqui, ó, aqui as, estão as cenas, tá vendo? Clicou aqui, ó, Start, certo? Start, que é, é a, a tela onde a live vai começar, certo? Beleza. Aí você clica aqui, ó, com o botão direito, ó, Fontes, tá vendo? Fontes. Vendo aqui, né? Vou colocar maior aqui para não ter pontes, né? Beleza, clica com o botão direito, adicionar, aí você vem, apresentação de imagens? Não. Visualizador de áudio também não. Captura de entrada de vídeo também não. Então a gente vai aqui, ó, lá em imagem. Ou oh, achei imagem. Beleza, então vamos colocar aqui, ó, é, início, é, esse espaço. Ô, oh, papai do céu. Aí. Espaço. Beleza. Aí a gente vai caçar onde que foi salvo aquela imagem. Eu acho que ela... Eu não vi, mas eu acho que ela tá lá em downloads. Ó, Space Adventures, tá vendo? Ó, oh, já deu cara de live, ó. Ó lá. Ó lá. Tá vendo? Simples, mano. O bagulho é bem simples, velho. É assim, ó. Essa parte aqui só não faz live realmente quem não quer, gente. Sério, quem não quer. Vamos fazer agora pra outra, que é a tela de descanso. A tela de descanso tá vazia, tá vendo? Normalmente a gente coloca a tela de descanso quando? A gente quer conversar com os, nossos, com os nossos inscritos, entendeu? Então aí, ó, a gente vai colocar aqui de novo, né? Lá no Canva. Beleza? A gente coloca no Canva novamente. Colocou no Canva, a gente vai colocar aqui, ó. Posso remover isso aqui, tudo daqui, ó. Remover não, não vou remover não. Eu vou colocar aqui embaixo agora. Posso colocar aqui assim. Não, vou fazer diferente. Vou colocar assim, ó. Vou colocar de dois em dois aqui. O que, que ele tá aprontando? Ah, assim, ó. Alinhou alinhou. Alinhou. O outro também tem que alinhar. Como que eu tô fazendo isso? Com o botão de cima e o botão de baixo do teclado. Tá tudo alinhado. Beleza. Esse aqui não ficou bem alinhado, não, mas tudo bem. Ó, então aqui, ó, a gente pode colocar um quadrado, que tá? eu vou colocar ó, aqui, ó, elementos, tá vendo, ó, elementos, aí eu vou vir aqui, ó, vou apagar esse tweet aqui, Beleza. aí eu vou vir aqui numa forma geométrica, ó, vou colocar aqui, ó, essa forma geométrica aqui, deixa eu ver, peraí, não, aqui mesmo, essa forminha aqui, ó. aqui. O que, que é isso aqui? É onde a nossa webcam vai ficar. Ah, Adriel, minha webcam ela não é 4x8, né? Ela é 4x6, não lembro. A minha webcam ela é 16x8. Ou é 16x9. Também não lembro. A Dimensão de webcam eu não me ligo muito. Ah, é só você vir aqui, ó. Estica. esse isso aqui, ó. Tá bom? Beleza? Sem problema nenhum, gente. Tá? Aqui a gente pode brincar um pouquinho mais também, ó. Pode fazer assim, ó. Coloca um fundo que aqui tá preto, a gente pode fazer assim, ó. Coloca um fundo dessa cor aqui. E se a gente consegue arredondar isso aqui. Não, acho que não. Acho que a gente só para arredondar, a gente vai ter que fazer assim, ó. Ah, você tá vendo que eu também tô pegando agora o jeito também, ó. Ah, aqui, ó. Esse aqui que eu queria, Deleta esse aqui. Vamos pegar um outro aqui assim, ó. É, ele é meio que tipo... Um, não é 3D, mas ele é tipo um negócio diferente. Ó. Coração. Dá pra gente fazer uma, uma porrada de coisa aqui, mano. Vocês já estão tendo mais ou menos uma dimensão do que dá pra fazer, né? Ó, vou colocar esse aqui, ó. reduzir o tamanho, porque também ninguém merece uma webcam muito grande então, a gente vai colocar aqui ó. Vou colocar vermelho essa aqui a gente coloca um roxinho essa aqui que é a principal né? que a webcam vai cobrir essa parte aqui esse aqui é a webcam vai cobrir coloca o azul não, o azul a gente coloca no vermelho aqui a gente coloca essa corzinha aqui, bem frum-frum. E aqui a gente coloca uma cor diferente, assim, ó. Beleza. É isso aí, nossa webcam vai ficar aqui. Entendeu? Adriel, mas eu quero colocar o chat aqui, onde tá essa bola aqui, ó. Beleza, dá pra colocar. Adriel, quero deixar o webcam redonda também. Dá pra colocar também, sem problema nenhum. Mas vamos lá, vamos baixar aqui agora. Space Adventures é, Descanso. Ah, e vamos colocar o nome Descanso para a gente saber que tela que é, né? É isso mesmo. A gente coloca aqui, ó, Descanso. Título, ó. Descanso. Vou deixar o um negócio mais alinhadinho possível, tá? Muita informação na tela, né? Então, vamos tirar isso aqui, tirar isso, tirar isso. E essa bolinha aqui também, tira isso. Aí aqui a gente deixa para o chat. Se bem que o chat não vai ter tanta importância, porque a gente vai estar tá acompanhando no, no Stream Elements. Mas não tem problema. Vamos colocar então para o chat, então. Beleza, vamos colocar para o chat. Elementos. Chat, vamos colocar um pouquinho mais simples, né? A gente coloca aqui assim, ó. Aumenta aqui. Aumenta aqui. E aumenta aqui, ó. Aqui. Beleza? É isso aí. Então aqui vai ficar o chat. Ah, mas como que eu vou saber que é o chat? Pelo amor de Deus, né, gente? Ó. A gente faz assim, ó. Vamos fazer até diferente, ó. Vou fazer um negócio bonitinho, Aqui, ó. Aqui, vamos colocar aqui assim, quer ver, ó? Colocar uma outra forma geométrica menorzinha aqui, tá, O que é isso que você tá fazendo aí, Adriel? Seguinte, ó, vocês vão entender agora, minhas lindezas, ó. Chat, beleza? Chat. Aí a gente coloca aqui, ó. Coloca uma outra fonte. Mano, dá para colocar uma porrada de fonte, velho. Ó, Vou colocar assim, ó, uma fonte bem diferenciada mesmo, bem chuplet, no hatch, of fly, tá ligado? Olha lá. Chat. Essa cor a gente muda, né? Pra deixar uma cor mais... Sim, ó. E coloca um efeitinho. Chat. Tá vendo? Começa a dar cor no negócio. Começa a dar uma diferença. Aqui a gente coloca o nosso nome, ó. Como é que é o nome da coisa? É, João, é Joãozinho? Não, é espaço... Aqui é o nome, não lembro mais o nome. É, space Adventures. A gente coloca aqui. Ó. Space ad, Space tracinho ad, uh, adventures. Isso bem pequeno ó. acabei aqui né ou você pode mudar a forma geométrica colocar um outro quadrado também ó. Deixa eu, ver, ó. eu acho que não ficou legal aquele a gente coloca um outro quadradinho um retângulo vamos fazer um retângulo que aí é o apresentador né Coloca um efeitinho também, ó, legal ser efeito. E diminui. Não, falha. O da letra, né? É bom também o da letra. maior beleza ó. essa aqui é a nossa tela de descanso ó a diferença que já deu tá vendo ó beleza. coloca aqui a baixar beleza espera baixar né e a gente vai lá pro BS levando em consideração que aqui eu tô fazendo uma uma tela bem né vocês entenderam né Voltando pro o OBS. Certo? Voltamos pro OBS. E a gente vem aqui, ó. No OBS mesmo, tem em descanso. A gente vem aqui em descanso, adiciona. E é assim, gente, é tudo na boa, na manha. Descanso. Tela. Descanso. Eita meu Deus do céu. Tela. Isso, tu pai de Misericórdia, isso aí. Ela. A gente vai lá agora, procura descanso, tá vendo? Ó, que legal. Já deu uma diferencinha, ó. Certo? Vamos agora pro jogo. Tela do jogo. Tela de gameplay, normalmente o pessoal coloca. Se vocês quiserem colocar outras coisas, coloca, né? Eu vou ensinar futuramente para vocês isso também. Só que assim, normalmente o pessoal coloca o quê? O pessoal coloca só o webcam do lado e só. E o jogo. E os alertas, né, claro. Né? Mas daí eu vou ensinando vocês também com o tempo. Beleza? É... Vamos voltar lá então para O Canva. A gente vai só colocar o webcam lá. E agora... Nessa tela mesmo aqui, ó, a gente não, nessa tela não, perdão. A gente vai fazer uma tela só de gameplay. Tá? Não vai ter rede social. Vai ser só esse aqui, ó, só esse quadrado aqui. Ó, só. Entendeu? Aí a gente cria uma nova tela. Cria uma nova. Ah, criar design também personalizado. 1920 por 80. Beleza? Se vocês quiserem que eu mostre mais coisas sobre o Canva, vocês me avisam que eu mostro pra vocês também. Tá? A gente cola aqui, ó. Né? Ah, Adriel, vai ficar feio. Não, não vai ficar feio. Dessa cor aí ela no OBS a gente corta e deixa bem rentezinho É uma gambiarrinha, gente Mas é aquilo Vocês não, A gente não tem dinheiro, então bora lá A gente coloca aqui, ó É frame É facecam Facecam Baixar, baixar Isso daqui é importante, tá, gente? E é bem importante Vocês vão entender o porquê Como que ficou a live? Na verdade, como que tá ficando, né? Não ficou ainda. Beleza, vamos ver aqui o kakaroto como é que tá. Já aqui na telinha inicial mesmo. Beleza. Tá. Eu abri um jogo, vocês não estão tá vendo jogo nenhum aberto. Vocês não estão vendo o jogo aberto, certo? Aí o que, que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, no, no OBS, na tela de jogo. Vocês vão colocar aqui, ó, adicionar. É, vocês vão adicionar duas coisas. É captura de jogo, captura de janela. Por quê? Porque tem jogo que funciona em captura de jogo, tem jogo que funciona em captura de janela. O porquê, eu não sei falar Seja um bug do OBS. E já faz muito tempo que os caras não corrigem. Mas enfim, né? Beleza? Então, ó. Você viu a captura de jogo. Não rolou, ó. Pode colocar. Não tá no Fighters. A gente pode colocar aqui, ó. Por exemplo, captura de jogo. Tá vendo? Você dá dois cliques nele, ó. Aí a gente coloca aqui, ó. Por exemplo, aqui é o Dragon Ball Kakarot. Ó. Vamos ver se vai entrar de, de primeiro. Ó, não entrou o jogo, tá vendo? Ele reconheceu, mas não entrou o jogo. E a gente vem aqui e coloca captura de janela. Vamos ver se ele reconhece. Que às vezes também pode te acontecer de não reconhecer. Janela, né? Ó. Olha lá, aí reconheceu. Ah, mas a face scan sumiu. Não tem problema que ela sumiu. A gente coloca ela pra cima. Ó. Clica, segura e arrasta pra cima. Se você não quiser usar a face scan, o que você pode fazer? Você deleta aqui, ó. remover Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar a webcam. E que adi Como que adiciona a webcam? Vamos até fazer aqui. Ó. Como que adiciona a webcam? Clica com o botão direito. Aí você vem aqui, adicionar. A webcam é o que? É uma câmera, não é? É uh, uma câmera. É uh, uh, uma câmera. claro que é uma câmera. Ó, então a gente coloca adicionar. Está vendo a câmerazinha aqui? Ó, é uma câmera. É oh, uma câmera. Beleza, clica aqui, no seu que vocês acabaram de baixar, não vai ter nada, então eu vou colocar como webcam, a gente pode digitar webcam, como não, né, pode digitar aqui, é, webcam, e dá ok, mas não precisa, né, no meu caso não precisa, eu vou selecionar aqui o existente, que é webcam, não vai abrir porque ela tá aberta, vamos ver, vamos ver se não vai abrir mesmo, é, não abriu. Ela não vai abrir porque ela tá aberta nesse OBS que eu tô mostrando pra vocês aí. Mas aí ela vai estar tá aqui, ó. Ela vai aparecer aqui e você coloca por cima aqui, ó. Fechou. Aqui. Deixa por cima aí, ó. É. Sem crise, gente. Meu, negócio é mamão, açúcar mesmo, assim. Tipo, um bagulho muito simples, tá ligado? Beleza? Dúvidas até aqui? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode deixar aí no, nos comentários. Adriel, e lá na tela de jogo, como é que é? Ó, a gente vai pra tela de jogo, certo? tá rolando o jogo lá. Ó. Aí a gente pega aqui, ó, clica aqui, mesma coisa, adiciona vídeo, captura de vídeo, né? aqui, aqui, dá ok. Opa, aí ela vai aparecer aqui, ó, certo? Apareceu, você vai redimensionar pro jeito que você quer. Entendeu? onde você quer. A minha, lembrando, a minha não está aparecendo porque ela está aparecendo aqui na gravação desse vídeo. Então a minha webcam não vai aparecer. Tá? Mas se eu desativar ela, ela aparece lá. Beleza? Sem dúvida nenhuma. Beleza? E você vai selecionar também a sua webcam específica, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A minha é uma Logitech C270. Né? Tô fazendo esses vídeos para ver se eu consigo dinheiro e comprar uma webcam melhor. <risos> Tô brincando. Tô fazendo porque eu quero ajudar vocês mesmo Tá bom? Beleza, gente? Então aqui, jogo configurado. né Tá tudo configurado aqui. Próxima parte. Agora vou fechar o jogo, senão a gente não vai conseguir finalizar esse vídeo, tá? Próxima parte é o fim. Né? É a parte do, é onde a gente coloca o fim. Certo? Então a gente vai voltar lá. A gente vai, ó, uma coisa legal também do Canva. Ó. Se você clicar na tela inicial, ó, no home lá do Canva. Vou baixar aqui, ó, vocês verem. Vocês vão ver que a gente tem, só não tem a primeira porque a gente não criou uma nova, a gente editou aquela. Mas ó, vocês vão ver aqui ó, que ela tá aqui né? Aí a gente coloca aqui ó, por exemplo, a webcam, se é fim você não precisa mais de webcam na última tela, você precisa só no fim. Então você vai colocar o fim. Vai colocar assim, ó, obrigado por assistir a string Beleza, deleta isso, deleta isso. Beleza, ó, simples e fácil, gente. Mamão com açúcar. Coloca aqui, ó. E se você tá aqui até agora no vídeo, conseguir prender sua atenção até aqui, por favor, gente, dá um curtir aí, não custa nada para vocês, não, credo, tá? Se inscreve no canal aí, vai me ajudar para caramba se vocês se inscreverem no meu canal, entendeu? Não adianta fazer um monte de vídeo aqui, com um monte de edição, um monte de coisa, não adianta, entendeu? Não, fazer um negócio nu e cru, ponto, acabou, tá bom? Vai ajudar vocês todos aí, beleza, gente? Uh, aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai salvar. A gente vai vir aqui, ó. Obrigado por assistir, né? A gente salvou lá tudo. A gente vai salvar vai, ó. A gente fez aqui, ó. End, fim, né? Aqui. Imagem. Coloca fim. Beleza. Esse nome já está em uso. End. Beleza. Descanso um que a é a luta que Então tá. Acabou. E aqui vai estar tá rolando o chat. Né? Entendeu? Gente, mais fácil que isso, velho. Pelo amor de Deus, né? Jesus Cristo, Pai de misericórdia. Tenha misericórdia de vocês, porque eu vou te falar. Mais fácil que isso é praticamente impossível, mano. É impossível. Entendeu? Vocês conseguem fazer isso. Vocês conseguem fazer até melhor do que isso. E assim, aqui eu passei para vocês o básico do básico do básico. Tá? Passei para vocês o básico do básico mesmo. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar com alertas, a gente vai começar a trabalhar também com os temas lá do Stream Elements. A gente vai começar a trabalhar com bots, a gente vai trabalhar com outras coisas. Aí o negócio vai ficar bacana. Se você quer fazer um esquema da hora, quer ver, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como que tá a minha stream, a minha configuração, certo? Não é pra vocês pagarem pau, não. Porque tá um negócio simples também, que eu não sou muito cheio de frescura, não. Um negócio bem simples também, só que tá melhor do que esse aqui que tá agora, né. Ó, início. Ó. Como ele tá diferente, tá vendo, aí daqui ó ele tá assim ó conversa tá o último jogo que eu fiz no canal tem as metas de sub, tem as metas de seguidores memória RAM, faça uma doação pra mim aí gente, para eu comprar uma memória RAM para melhorar o desempenho desse computador pelo amor de Deus, brincadeira, tá vamos lá, então agora aqui ó tem tela de gameplay a tela de Gameplay aqui eu podia colocar do outro lado, né? <risos> vou colocar, vou... A tela de Gameplay tá vazia, por quê? Porque aqui é só os Gameplay, só as Gameplay, certo? Tá vazia mesmo, normal. Aqui, ó, dá pra fazer assim, ó. Na webcam aqui, né? E transformar, ó. E... vertical, né? Beleza. Não precisa nem mudar lá, mas tudo bem, depois eu mudo se for o caso. Tela de já volto. Ó, o Gordinho precisa fazer pipi, me espera aí. As redes sociais aqui em cima, ó. Adriel DNG, que é meu nome. Último doador, ó. Tudo aqui, ó. E a gente consegue. E a tela de fim. Ó, a stream acabou. Obrigado por compartilhar esses momentos que comigo. Seguidores, ó. Você vê ó. Não tem tudo isso daí. Beleza? É, então eu vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? Se vocês gostaram do vídeo realmente, eu vou pedir encarecidamente para vocês, para vocês se inscreverem no canal, para vocês curtirem o vídeo, que me ajuda muito. Tem ideia de como isso ajuda a gente a crescer, a evoluir cada dia mais? Nos tutoriais, né? É, toda segunda, quarta e sexta tem live na, na roxinha, tá? na plataforma roxinha. É www.twitch.tv -twitch é, barra Adriel DNG igual tá no YouTube, beleza? E de quinta a domingo, temos vídeo novo no canal. No canal do YouTube, no caso, né? Eu tava fazendo um vídeo de gameplay, só que agora eu vou migrar para tutoriais de OBS, de, enfim, de várias coisas aí. Beleza, gente? Galera, eu espero realmente do fundo do coração que vocês tenham gostado, tá? É simples, foi tudo muito simplesinho, tá? Tudo muito legal aí. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, indiquem o nosso canal para o amigo de vocês que está querendo entrar nesse mundo de live, de stream, tudo, tá? Eu acho que vai ser bem bacana aí se eles, é, se eles entrarem já com o conhecimento, tá? A gente sabe que a maioria dos streamers que faz tutoriais né, pro YouTube, só fala muito o termo técnico, aí deixa muita coisa vaga, entendeu? Eu quero eliminar ao máximo isso daí. Então, se vocês tiverem alguma coisa, algum ponto a considerar, deixa nos comentários ou então entra lá no meu Instagram, tá? Pode entrar lá no meu Instagram lá e me manda mensagem no direct, que aí eu vou orientando vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, humildemente mesmo, galera. Beleza, gente? Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus e fui!